O Crush me deu fora três vezes! Monsters mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio Seijo e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje a gente vai ajudar um coleguinha com o Monster, o Matheus, que enviou um e-mail pra mim com um pequeno problema. Mas antes, pra você não perder nada do que é o pronto por aqui, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E é hoje, monstrinho que é monstrinho um like no começo do vídeo. Hoje eu vou ajudar o Matheus, que é um monstro que tá com um probleminha e é lógico que eu vou dar aqueles dos meus conselhos que não sei se ajudam muito, mas no final das contas é sempre bom ter conselho de alguém, não é mesmo? Então se você do outro lado também precisa de ajuda, não se esquece de mandar e-mail pra mim. Eu tô deixando e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo e também na tela pra vocês poderem me enviar. Então, bora lá! Eu tenho 18 anos e eu nunca fui do tipo que quer algo sério, but... Esse ano eu conheci um menino que mudou a minha vida. Ele tá até gostando. É sempre é problema de relacionamento, né, gente? Pra resumir tudo, quase namoramos e ele me dispensou umas três vezes. Mas ele continuou vendo os meus snaps, pedindo as minhas fotos. E disse para minha amiga que gosta muito de mim, mas que prefere não falar comigo porque nós somos muito diferentes. Quando você fala aqui que vocês eram muito diferentes, que ele acha que vocês são muito diferentes, no que será que ele tá se referindo? Será que vocês brigavam muito? Será que vocês tinham ideias muito conflitantes? Nem sempre quando a gente tá junto com alguém, a gente pensa igual a essa pessoa. Mas eu ainda acho que essa pessoa tá cheirando suas fotos porque ela ainda quer você. Eu só acho meu. Eu juro que eu não sei como alguém pode se privar tanto a um sentimento como ele faz Você disse que você se privava de sentimentos no começo Que você não era de ter as coisas sérias com as pessoas Então, ó, coisa feia tá falando do rabo do coleguinho Eu estou três meses sem falar com ele e eu não consigo nem ficar com outros meninos Porque eu sei que ele me quer O que ele não quer é me querer Ué? Me ajuda eu sei que não tem muito o que fazer, mas eu gosto dos seus conselhos. Excel, Excel. Resumindo toda essa conversa, eu acho que um pouco do que você tá sentindo por ele é um pouco de ego ferido mesmo, assim. É aquela coisa de, ah, eu tinha costume de dar o fora nos meninos, eu tinha costume de não ficar sério com as pessoas, e quando eu comecei a sentir alguma coisa por alguém, eu tomei um topo. Se ele continua te seguindo, se ele continua, sabe, vendo seus snaps, você pode conversar com ele e falar Viu, cara, o que você tá querendo? Você quer fazer alguma coisa comigo de novo? Quer namorar comigo? Quer casar? Quer ter filhos? Ou não? E se ele falar não quero, pra você não ficar nessa vibe negativa de sofrer, bloqueia tudo Espera tudo espaçar, procura alguém legal na sua vida e quando você achar que tá tudo bem, você pode desbloquear ou não Porque talvez você esteja numa outra vibe que nem lembre dele, bom? É isso se você aí do outro lado, monstrinho do meu coração, tem algum problema, quer conversar comigo, quer alguma dica ou algum conselho, não esquece de mandar e-mail, porque eu adoro, adoro mesmo ajudar vocês. É tão bom saber que a gente é amado aí do outro lado e que a gente faz aqui, quer ajudar, quer conversar e tudo mais, tá fazendo alguma diferença pra vocês aí. Então é isso, até a próxima e falou! Barulho sempre, né? Uh, beleza! Você não tá gravando? Eu só vou parar a gravação.